Te ajudar a aumentar as suas chances de ter um namorado uma namorada esse vídeo é para todos os tipos de solteiros desse Brasil desse planeta dessa galáxia se você tá aí apaixonado por alguém que ele solteiro apaixonado esse vídeo é para você e se você tá aí um solteiro perdido na vida não tá apaixonado por ninguém específico esse vídeo é para você também então fica aqui vamos lá antes de começar esse vídeo deixa eu te perguntar se tu gostou do tema se tu gostou deixa o like eu te prometo que vai valer a pena eu sei que às vezes vocês acabam deixando passar batida acabam esquecendo, mas assim para você não custa nada deixar o like, cara e para mim faz toda a diferença porque só assim o YouTube vai entender que vocês gostaram e tudo mais. Então assim, se tiver alguma coisa legal para comentar ou uma coisa ruim, ou sei lá qualquer coisa para agregar, deixa aí um comentário, deixa o like, tudo que tu puder interagir com esse vídeo me ajuda muito e assim, sei né, um vídeo bem legal para tu mandar para aquele amigo, para aquela amiga que tá assim, tá precisando desse vídeo, tá fim. Ninguém precisa namorar nesse mundo se não quiser, né? Mas assim, é legal, né? É legal ter alguém para compartilhar a vida, os momentos. Também para brigar, para desestressar, às vezes para fechar o pau, terminar, começar outro namoro. É bom, né? A gente vive de relacionamentos, os relacionamentos fazem bem, muito bem pra gente. A grande maioria dos da, da nossos raciocínios são sobre pessoas, sabia? Sabia? Mas é uma porcentagem assim, a é gigantesca. Tipo, 80% das coisas que passam na nossa cabeça são sobre as nossas relações humanas. Não é sobre os problemas, os problemas que a gente tem no trabalho, não. A gente passa mais tempo pensando nos problemas que a gente tem com outras pessoas do que em problemas que a gente tem, tipo, nós e nós mesmos, nós e. De trabalho, nossas inseguranças. Que loucura, não é mesmo? Então vamos lá. Agora que já deu like, eu posso começar o vídeo, né? Um papelzinho pra um roteirinho. Hoje tô gravando vídeo em pé, vocês viram? Fazia tempo que eu não gravava vídeo em pé. Acho que fica é melhor, né? Acho que eu fico até mais empolgada de falar. Vou gravar mais vídeos em pé. Isso não tem nada a ver com o vídeo, não sei por que eu tô falando sobre isso. Mas enfim. A primeira coisa que eu falaria pra você que quer arranjar um namorado, uma namorada, é assim: se for uma pessoa específica, verifica essa pessoa sabe da tua existência. Sim, tá, tá, óbvio isso, mas assim, é o básico, né, meus amores? Às vezes tem gente que é apaixonado por alguém e assim, queria muito que aquela pessoa gostasse dela também, mas assim, não faz o mínimo do esforço para aquela pessoa saber da existência dela e fica um pouco complicado, né? Fica um pouco um pouco complicado. Fica um pouco complicado de ser recíproco quando a pessoa nem sabe da sua existência. Então, aquela coisa, se for uma pessoa específica, trate de sabe, fazer com que ela saiba da sua existência. E não só saiba, tipo, ah, um fulano, beleza. Mas que ela saiba mesmo, sim tipo, saiba teu nome, pelo menos, da onde que vocês conhecem, da onde que tu veio. E pra quem não gosta de alguém específico, mas assim, tá só no mundo, só na vida aí, né, na caça, na, na, na curticeira, eu diria pra você, é, como é que se chama, como é que se fala? É ser no notado pelo mundo porque às vezes tu é uma pessoa que fica sempre na defensiva já prestou atenção nisso às vezes tu é uma pessoa que fica sempre na defensiva sempre tipo assim ninguém me nota ninguém me quer ninguém gosta de mim eu sou azarado mesmo não vou nem sair não vou nem para aquele barzinho para aquela festa para aquela balada qualquer coisa pra aquele parque sei lá o que, que tu gosta de fazer não vou não, não vale a pena porque eu vou chegar lá e ninguém vai olhar para mim que diferença é que tu vai fazer mas aí é uma coisa tua deu antes de sair de casa já para e já pensa hoje eu serei notado e hoje eu serei notado pela aquela pessoa que eu gosto então, pela pessoa que eu tô interessado, então, se não tá interessado por ninguém, hoje eu serei notado por uma pessoa muito massa. Eu vou instigar algo nela e ela vai instigar algo em mim, vai dar certo, sei lá, cara. Seja notado, entendeu? Trabalha, trabalha essa coisa aí, trabalha essa, essa energia aí, trabalha esse, esse pensamento positivo em ti antes de sair de casa. Depois me conta se deu certo. Segunda coisa que eu te diria para fazer é se tem uma pessoa específica, Encontro e gostos em comum entre você e essa pessoa. Aí, Tata, mas a gente é muito diferente. Cara, nunca duas pessoas são tão diferentes a ponto de não terem algo em comum. E se esse for o seu caso, que bom! Só assim, tu pode falar sobre quantas diferenças vocês têm e tu pode também falar para ela, tipo, o teu lado da situação. Por exemplo, ela ama filme de terror e tu odeia. Então tu pode falar, ah, o porquê que tu não gosta de filme de terror? Ou sei lá, contar uma experiência sobre isso. Coisas assim, entendeu? Chega pelos pontos em comuns, isso é muito bom. Se não tiver pontos em comum, essa estratégia contrária que eu falei é boa também. Agora, caso tu não tenha uma pessoa específica, seja o solteiro soltão da vida, solteiro soltão é boa, hein? Gostei dessa expressão. Quem mais gostou? Quem vai usar? Usa, cara. Usa você e fala que foi. Nossa, eu já tô pilhadíssima. Né? E se tu for esse solteiro soltão de meu Deus e tá procurando alguém, eu diria pra tu usar a mesma técnica. Só que assim, como não tem ninguém específico, então vá em lugares que pessoas daquele jeito, daquele estilo que tu curte, normalmente frequentam. Sabe? Tipo assim. Se tu não curte umas pessoas muito assim, então não vai em lugares que essas pessoas assim estejam. Se tu gosta de pessoas mais pá, então vai nesses lugares que as pessoas mais pá-tão. Entendeu? Um pouco vago, mas acho que vocês me entenderam, né? E a outra coisa que tu pode fazer é Instalar o Tinder no teu celular, né, cara? Pra galera aí que tá solteira, que não é alguém específico. Até se for alguém específico, tu pode, né, dar uma vasculhada ali. Talvez em algumas horas de uso do app tu consiga achar. Mas a minha dica é a seguinte: sabe a Kodashop? Aquele site que vende créditos para aplicativos, para jogos, mas mais. Então, cara, a Codashop tá dando 75% de desconto. Olha só, 75% de desconto. Agora no mês de fevereiro, se a já tiver passado o mês de fevereiro, do mesmo jeito, vai lá e dá uma olhadinha, porque vai que, né? Vai que tu dá sorte tem tá uma promoção melhor ainda, ou então vai que tá uma promoção de outra coisa aí. Hum? primeiro link aqui na descrição. Code muito amor, foi patrocinadora do Love Drama. Então eu tô sabendo de todas as promoções, tudo que tá rolando, por isso que eu quis vir aqui contar isso para vocês. Aí o melhor, pela Code Shop tu consegue pagar pelo boleto, pelo cartão de crédito. Então assim, né, estava difícil aí os métodos de pagamento também, isso aí já ajuda muito, muito simples, muito fácil. Só vai entrar lá, escolher o período que tu quer tua conta do Tinder Plus, é escolher o método de pagamento e deu muito fácil, muito simples, muito rápido, só pagar e aí eles já liberam lá para Simples, cara muito simples vou deixar aqui na descrição o link tá bom e se você quiser o Tinder Gold tem na Photoshop também então cara só alegria né foi boa a minha dica não foi hum, foi boa foi boa não é em todo canal que vocês encontram dicas assim né não não é em todo canal que tu encontra 75% de desconto ah, não é qualquer um que vai te dar essa essa dica cara acho que nem um amigo uma amiga já te deu uma dica boa assim vai dizer enfim primeiro link aqui na descrição tá bom só clicar se tu quiser clicar só para ver os preços ou para ver quais outros jogos e Apps, é quando a shop dá desconto, tá valendo também. Só clicar aqui primeiro link da descrição e vamos para a próxima dica. Outra coisa, quarta coisa, quarta coisa, meu amigo. quarta coisa que, eu, que eu, eu conselho assim, né? Minha ideia, minha visão de mundo, minha minha dica pra você: demonstre as suas qualidades. Isso tu tendo, tendo interessado em alguém específico ou não, demonstra suas qualidades em público. Sabe assim? Até o jeito que tu fala com as pessoas. Quer dizer, principalmente, né? O jeito que tu fala com as pessoas, o jeito que tu trata, sei lá, o garçom no encontro. Tudo faz diferença. Então mostra o seu melhor. Ai, ah, tá, tá mas eu sou uma pessoa muito fechada, muito antipática, que assim, publicamente é difícil de mostrar o meu melhor. Não é não, não é não. Tu pode mostrar o teu melhor, sei lá, com um olhar, é, sendo mais carinhoso, sendo mais atencioso. Se tu tiver um uma oratória boa fala bem fala claro fala alto fala, né? se tiver um ambiente que pensa isso seja comunicativo ou não seja mais tímido talvez a pessoa se identifique contigo pelo fato de tu ser tímido mas enfim cara mostre suas qualidades para um pouquinho dois segundinhos aqui quando terminar o vídeo pensa qual é a minha qualidade o que as pessoas sempre me elogiam o que que eu quero mostrar para as pessoas ah eu quero mostrar que eu sou uma pessoa legal mesmo eu sendo tímida ah, não eu quero mostrar que eu sou uma pessoa muito extrovertida ah não cara minha qualidade é ser muito comunicativa, isso muito imperativo. Pense quais são essas qualidades e faça com que aquela pessoa ou então as pessoas ao teu redor percebam isso. Com certeza isso vai chamar a atenção de pessoas que possam se interessar por você ou então às vezes daquela pessoa específica. Enfim, a minha última dica, meu último conselho, porém não menos importante, é Esteja presente e se mostre disponível. Como assim, tá todo mundo sabe nesse mundo que eu sou solteiro? Cara, não, as pessoas não sabem. E estar presente não é tipo só tá no lugar. Às vezes tu tá ali no lugar, tão nervoso por aquela pessoa tá também, ou então tu tá tão acomodado porque não tá gostando porque de novo tu saiu se arrumou vai, vai ninguém deu bola para ti que tu não tá presente entendeu a cabeça tá lá na frente pensando o que, que poderia ser o que que poderia acontecer o que que, que vai chegar ou então tá lá atrás pensando é da última vez eu já me ferrei eu levei fora pensando em um trauma em alguma coisa então esteja presente meu amor esteja no agora esteja quando tu tiver ali naquele ambiente quando tu tiver pensando que tu quer conquistar alguém esteja ali entendeu e se mostra disponível sim porque às vezes a pessoa não é que vai achar que tu é comprometido alguma coisa do tipo mas ela ela vai achar que tu tá de saco cheio, ela vai achar que tu não quer nada, que tu não, não, não legal para começar um relacionamento então se abra para esse mundo eu acho que essa dica talvez seja a mais importante depois da dica do clube que tá maravilhosa não esquece primeiro link aqui da descrição tá bom 75% de desconto no tinder É muita coisa gente meu Deus é muita coisa vou botar um link aqui também de tipo, um tutorialzinho caso vocês precisem para poder tirar todas as dúvidas lá e também em contato com eles eles são muito gente boa beleza gente então foi isso espero muito que vocês tenham gostado o próximo vídeo é do love drama terceiro episódio Vocês estão acompanhando se ainda não estiver acompanhando o card para ver o primeiro e segundo episódio. Um beijo. Tchau.